Beleza? eu é o seu eu entro aqui no meu servidor e o link vai estar na descrição. Lembrando, faz o quadraço que segunda-feira a gente vai estar liberando o servidor para geral. O servidor tá com design diferente, tá com umas coisas novas para vocês. Esse vídeo vai ser de evolução, eu não vou dar spoiler do que que tá por vir e o que, que já foi feito. Tem muita coisa da hora que tá por vir. O servidor no momento tá offline e vai ficar até segunda-feira. Provavelmente esse vídeo vai sair, quer ver, quinta-feira, que no dia que eu tô gravando. É, quinta-feira dia... 19 ou amanhã, que é dia 20, sexta-feira. no horário de 19 horas. Provavelmente esse horário aí. Pra você que é novo aqui no canal, peço sua inscrição, o seu like, o seu comentário. E aguardo você segunda-feira pra vir jogar no servidor. acompanhe essa evolução, que a gente tem muita coisa da hora pra trazer aqui pra vocês. E vai te interessar. Me garanto que você vai curtir. E nessa evolução, vai te motivar a vir jogar. Cara... Vou te mostrar basicamente, eu fiz uma recarga de 20k de cupom Nessa recarga, vou fazer uma evolução bem da horinha, mostrar pra vocês aqui E tem um evento novo que eu adicionei Pra você que for novato, você já vai entrar com muito evento, cara Evento de namoração, evento semanal e evento de natal O evento de natal tá sendo o melhor de todos O evento semanal também tá bom E eu vou adicionar mais eventos e é só entrar pra você jogar segunda-feira, fechou? Daí você recolhe os eventos que tem Vamos começar essa evolução aqui a hora Vamos colocar nível 5, nível 7 pelo menos o que deu pra colocar, né? Tá mais 12 aqui, eu vou colocar... Também tem que colocar composição composição né? Nem tinha noção disso aí Mas enfim, tá mais 12. Primeiro eu vou colocar o potencial Esse potencial você também consegue comprar no site, fechou, galera? Aqui no site você consegue comprar ele Ele... Opa, aqui embaixo, ó, ó a cada um dele custa, quer ver... É sete reais, fechou? Vou mostrar aqui pra você Ele é caro por causa disso aqui eu Vou te mostrar Oh, olha que atributo. Olha que potencial. Mano, nessa evolução tem o que falar. <risos> Lembrando bem: minha conta é de ADM. Ela não disputa hall. Apenas entretenimento aqui para vocês. Então, antes de criticar, assiste o vídeo e presta atenção no que, que eu falar. Ok? Então, muito obrigado. <risos> tem muita gente que não entende. Acho que a gente tá disputando hall. Não tem como um dono de servidor disputar hall. Apenas querer fazer, que ver conteúdo. E basicamente é isso. Esse potencial. Ele entrega para você até 400 de potencial. Depende da sua sorte. É claro, né? Você não vai comprar ver, essa quantidade e vai testar um por um até dar 400, né? Só se você tiver o calibre. Mas enfim, mas tem negro que tem, né? Daí a gente às vezes está falando aqui, daí o cara entra, bota para. tá ligado? Para F. Mas enfim. Vamos colocar esse avança aqui. Já colocou, ó. É, por enquanto vamos ir devagarzinho. A evolução é poderosa, como que tá no título e também tá na capa do vídeo. Vocês viram aí que o poder, é tipo assim: um avanço não é tão difícil de colocar, não, cara. achei Era pra ser mais difícil. Eu tô com a quantidade de cupom aqui que acho que pra cara que olha assim, fala: Ô oh, meu Deus, eu queria uma quantidade de cupom dessa. Tá, papai, sei que é um negócio da hora. Eu vou ir devagarzinho na evolução, pelo não Eu quero mostrar pra vocês Que o servidor tá da hora Infelizmente a gente quer ver, ainda não tá aberto Pro público, só tá aberto aqui pra mim Que sou ADM. Então eu decidi trazer a evolução Pra o canal não ficar sem evolução, sem vídeo Porque eu gosto de fazer vídeo Pro YouTube, editar, eu tô focado Nos shorts, como que cê, é, dá pra vocês ver Se vocês observar na aba Shorts aí do canal eu Acho que essa daqui é aquela Ah, esses aqui, ó Os 10 que eu vi potencial que eu, é, Coloquei no evento É o trollador, tá ligado? O cara vem cá Coloca E trola Enfim Como. Vamos... Eu tinha que ver essa roupinha com avanço 3 Nem sabia que o atributo Faz parte, né, mano? Mas enfim Já que tava aí Vamos colocar mais gold aqui, né? Vou tentar o, o gold aqui Sem problema nenhum Nem sabia que tinha essa daqui, ó mas faz parte O importante é evoluir Essas pedras aqui você vai conseguir ela como? A GE, Tem que ver missões que dá Eva também Vou mostrar as missões depois disso aqui Se você for um cara novato, tem nosso grupo do Whatsapp e o grupo do Discord Eu vou começar a atualizar eles Depois que o servidor abrir pra geral Vou dar uma movimentada, vai ter live Vai ter várias coisas aqui no canal E no servidor e muito, Mano, muitos aspectos Eu tô trabalhando num, num requisito Que vai atrair muita gente pro servidor Espero sua presença. Deixa eu ir. O pano. Não, é, não consegui. É avança aqui mesmo. E fim de assunto, né, cara? Vou colocar avança aqui. Depois, não né, Coloca. Quer dizer, colocar gold. Depois, não né, Coloca avança. E assim por diante. Eu tenho as coisinhas aqui pra fazer. Que vai ficar interessante. Eu vou mostrar pra vocês. Caso você venha colocar aqui. Ver umas coisinhas top, ó. pegou gold aqui deixa eu te pausar o vídeo aqui rapidinho vamos colocar aqui de volta aqui, né é beleza Eu pegou 11k de 8 milhões da hora, hein <risos> se o cara tiver calibre, para investir conta dele aqui, fica forte demais, mano ele tá ficando, é, né, nível 21, cara imagina quando pegar um nível pegado, tá mais alto mas enfim, eu ia mostrar para vocês aqui na estátua do rei Aqui até se você for free, for pago, tanto faz, cara Aqui você consegue o cupom Daí você pega, basicamente, você vai fazer o seguinte Você vai doar seus cupons aqui pra estátua E nisso, não importa os itens que vai vir aqui, ó Porque isso aqui não tem muita importância O que importa é os pontos que você vai conseguir trocar para os itens que tem aqui dentro do, do comércio, entendeu? Isso aí faz muita diferença dentro do jogo E no seu up também, querendo ou não Pra mim, eu acho muito da hora você pegar e upar, mano a diferença, tem cara que tem preguiça Eu mesmo, em de DDT eu curto upar, cara Ainda mais quando é, tipo assim Você upa de uma vez, tá ligado? E não tem, Daí você vai só esquentando a cabeça com os ups Diário, depois você tem que focar Só nos drop e nas outras coisas Eu tô doando muito cupom aqui Mas lembrando bem que eu sou dono do servidor Você não vai vir aqui, tem que tomar muito cuidado Em usar a estátua, porque tem muita gente que não sabe usar Cada vez, ó, vocês podem notar Aqui, ó, você atualmente Tá com essa quantidade de cupom e é, às vezes contribuição gasta a cada uma contribuição. nota que 100 cupons pode fazer uma construção avançada de 10 pontos. Vai ser é, tipo ó, mil cupons é né, dar em torno de 100. 100 é, acho que 100 pontos, se não me engano, ou mil pontos. Vamos ver aqui ó, vamos ver quantos pontos que eu tenho. Tem uma quantidade de pontos aqui, da hora. E o que que eu vou é pegar. Hum, deixa eu ver o que eu posso pegar Acho que eu vou Espírito de luta, isso aí mesmo Eu vou precisar, porque Querendo ou não, eu vou precisar upar Vou deixar pro próximo vídeo Para upar os Espíritos de luta Acho que isso aqui Eu penso que vai dar ó. Vamos ver Nossa, mas vai ser muito Vamos dar uma segurada Agora eu vou aqui no shopping. Eu vou ensinar mais uma parada para vocês: o tanto que esse vídeo tá sendo QV ver da hora, porque tipo, não vai ser um negócio que vê tipo assim, estagnado. Eu vou ensinar é, coisas que muita gente que é novata entra aqui e fica perdido, não sabe o que fazer. Então, nesse vídeo, você vai se você prestar atenção, você consegue ficar forte, mesmo ele sendo QV ver tipo assim, eu sendo como ADM, tendo um benefício em pegar cupom, pegar que ver os itens. Mas se você quer ver focar no PVP. Estância, você vai conseguir fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui Não vai ter nenhuma dificuldade, tá ligado? Tanto que tem muitos itens Eu vou mostrar o top 1 que é free pra você tem noção O cara que é top 1 do servidor é free <risos> É uma coisa estranha, né? A se pensar Mas enfim Eu vou aqui Ó, Vou mostrar um negócio aqui para vocês Baú de é cupom Você vai investir muito Pode investir muito cupom aqui que você vai precisar Você vai ver o preço da carta Ela vai estar tá bem cara Mas ela vai valer a pena pra você comprar o importante é pratina, né? A gente pegar a carta platina que se vale muito a pena. Querendo ou não? Pegando várias cartas platina. Já vai dar pra gente poder atualizar. Pegar um atributo da hora. A carta também ajuda no um atributo. E é isso. Vamos abrir uns baús aqui. Cadê? Peguei e comprei 555. Lembrando bem, esses baús veio limitados. Se você quiser comprar, mas que você tem um cabi para poder fazer recarga e quer ajudar seu amigo no baú de Eve Cupom. Fazer a mesma estratégia que eu tô fazendo aqui Fica só à sua disposição, cara Daí você faz o seguinte Abriu os baús de EVCupons, mas, um Começou a aparecer os cupom aqui, na é verdade você Vai vir aqui no shopping Mas agora com o cupom beleza Você vai ver o preço das cartas Tá 500k, né? Beleza Vem cá, 500k Compra aqui, mas você vai ver a quantidade que vem ó, Deixa eu ver se vai dar pra comprar Mais 50, não vai dar comprar mais baú de EV cupom que vai precisar carta, você vai ter de investir um pouco mais mas vai compensar porque querendo, não, não, carta da atributo cara no último vídeo, como que deu para vocês perceber, eu consegui colocar o que? Totem full e não foi tão caro, eu gastei em média de 50, ah não 5kk de cupom e ah, o que? um kk de honra acho que foi em média isso aí entendeu ela é certinho Confere lá, vou deixar o card aí. Você dá uma conferidinha lá. O vídeo tá da hora. Como é daqui? Isso daqui tá bem que veio tipo assim, narrativo e tá bem explicativo. Tanto que se a pessoa assistir até o final, vai gostar. querendo ou não. Isso aqui é pra te motivar e vir jogar. Entendeu? Então, bora que bora. Quero ver como que a galera vai reagir Nas novidades. Isso aí que eu quero ver. Agora eu comprei 800 baú de Evo Cupom. Bem da horinha. Ó, vocês viram aí que eu peguei muitas cartas, né? Apenas, quer ver, tipo assim, eu gastei... Acho que foi 5kk ou 500k, alguma coisa assim. Peguei em média de... Deixa eu ver aqui. 50k de carta, mano. Entendeu? Ó, Nossa, muito da hora, cara. Tipo, essencial pra gente poder upar. Vocês vão ver tanto que essas cartas vão fazer diferença. Ó, comprar isso aqui... Tipo assim, você pegar e comprar essas cartas com cupom... Você vai fazer besteira, compra com o Eve Cupom. Vocês viram o preço que você paga no baú de Eve Cupom? Bem mais da hora. Eu, eu só consigo comprar um, com, mano. É caro, cara. É caro. Mas compensa. ó Como vocês podem ver aqui, ó. Cartas. Tudo zero. As cartinhas que eu mais gosto de colocar. Cada um tem sua escolha, né? Tem gente que gosta mais das armas. Eu gosto mais de escrever dessas cartas aqui. Sempre usei nos DD Tanks, sempre gostei. indica usar também, se você tem interesse. É da horinha, eu gosto. Mas cada um cada um, né? Tem um robão aqui e tal. Deixa eu ver o que mais. Tô faltando um aqui que eu gosto. Não é essa. Vamos abrir mais cartas aqui. Ó, vamos começar abrindo as cartinhas aqui daqui naipe. pode vir aqui quando você clicar em organizar você tem que clicar aqui ó auto-supervisão su, é, acho que é assim você dá um clique, dois cliques e daí organiza certinho mas como que ó, as cartas vem tudo ilimitado entendeu? dá pra você fazer um up tanto na conta fake tanto na conta do seu amigo tá ligado? Daqui naipe entra no grupo do whatsapp quando eu liberar segunda-feira o servidor Geral vai estar comentando sobre o servidor Sobre as mudanças E é bom ter um ponto Tanto as pessoas, que tem muita gente que critica Mas tem muita gente que também apoia É bom ver os dois lados, que isso aí é interessante Espero sua presença lá Beleza Eu tenho 50 XP para usar Mas vou deixar para usar Mais tarde, não agora Não vou efetuar Esse Não vou efetuar o uso desse... Calma Não vou efetuar o uso desse XP no momento, entendeu? Ficar pro próximo vídeo Essa roupa... Não, quer dizer, essa carta aqui é boa Pra vocês terem noção não peguei nenhuma pratina Vamos upar aqui Não, peguei, ó Tô me... Eu até menti pra vocês Peguei uma pratina aqui Será que a gente vai conseguir Me pegar tudo e colocar Opa 40 eu vou conseguir acho que eu vou hein. Eu vou conseguir atravessar para vocês terem noção vamos fazer o seguinte e aqui pontos em do ovário. acho que tem aqui se eu não me engano aqui ó trocar nossos pontos aqui ó 10k pegar muitos pontos usar porque eu aproveitar que eu tenho muito aqui né Normal Daí eu vou pegar e vou abrir esses pontos Vamos ver Não vem Normal, não vai vir, vai vir mais alma do que carta Minha intenção é alma mesmo Isso aqui é o jeito que eu upo, entendeu, galera? Tem gente que upa Cada um tem seu jeito de up Mas eu acho que fica mais interessante assim Pelo menos pra mim, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou acelerar o vídeo para mim poder colocar o. Lembrando bem, as cartas é um ponto que você tem de atualizar, cara E tem de pegar o melhor atributo na atualização delas Porque ela te dá o benefício de ataque, defesa, agilidade e sorte Ou sorte, agilidade, defesa e ataque É basicamente isso Agora a gente já tá com as cartas full Falta colocar agora a platina Isso vai levar tempo o Totem full Fulguras Vai ter de ativar Isso demora um pouco leva um tempo É... Pérolas Também é uma coisa bem chatinha de upar E basicamente a conta ficou com 10 milhões de FC Redondando assim né mano Tá hora viu Fora que eu nem usei o XP deixar pra usar o XP na próxima evolução Basicamente é isso né Espero que vocês tenham gostado Segunda-feira o servidor volta a rotina normal Várias novidades, várias coisas pra vocês Segunda-feira, hein, galera? Passa o horário Tudo certinho, link do WhatsApp na descrição, link do Discord Na descrição, link do servidor Link pra comprar sua VIP, se você tem Interesse também, na descrição Ó, e fora que ela tá que ver com Promoção, cara, aproveita Porque vai acabar, viu? Recarga tem muita coisa aqui nesse servidor Basta segunda-feira ser vir jogar e se divertir junto com nós aqui Deixei pro final do vídeo para mostrar que ver o top 1 Por enquanto tá sendo cebros É, acho que é Cerberus Mano, o cara é totalmente free Essa arminha que eu coloquei no drop Ele aproveitou, pegou a arminha Tá com 23 de arma dele Ó, roupa de evento, cabelo de evento Tá tudo no evento, cara Esse cara tá forte, mano E basicamente é isso, ó Free também, pra vocês terem noção Ó, a arminha de evento, canhão da abóbora Juarbs, é. Isso apenas que eu acho que ele comprou a... Não, comprou não. É free também. Totalmente free. Pra você ter noção. Brunada já é que vê. É VIP. Tem um colden que também é VIP. Milênio. O né? Mimênio tá forte também, né? Olha a continha dele. O atributo tá da hora. Mas basicamente é isso, né galera? Vamos recolher isso aqui. E até o próximo vídeo. Aguardo vocês aqui, ó. Fora as missões. As missões de consumo aqui. Tarefa de consumo. Já dá pra ir pegando todas aqui, ó. Verdadeiro dom de antes Várias coisinhas. Mano, muita missão. O servidor tá da hora. E fora que vem as distâncias, que vai entrar drop novo. O não tá pegando agora. Tem a estátua do rei. O servidor aqui tá bem completinho. A, é, segunda-feira eu aguardo vocês. Segunda-feira vai dar que dia segunda vai dar ah, aqui ó dia 23 e 23 você vem aqui clica no link faz seu cadastro já faz o cadastro agora antecipado segunda-feira você já entra no servidor mas entra no whatsapp e no discord porque assim você fica mais atento aos anúncios que vai ter o dia que vai ser liberado o horário entendeu mas por enquanto é isso muito obrigado pela sua presença especial aqui nesse vídeo até no próximo vídeo e é nóis tamo junto that means i need focus to keep me from hopeless psychosis if i keep moping, i got nightmares in my head i fear that the thoughts build up until i can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper i got nightmares in my head i fear that the thoughts